Bem-vindo ao Calcule Comigo! Nesse vídeo, vamos resolver um exercício que envolve integrais triplas, coordenadas cilíndricas e interseção entre superfícies. Vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte. Monte uma integral tripla que calcula o volume do sólido limitado superiormente pelo paraboloide z mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 11 e inferiormente pelo plano z igual a 2. Então, o nosso desafio é montar uma integral tripla que vai calcular um volume. O volume de um sólido limitado por um paraboloide que já temos equação z mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 11 e inferiormente pelo plano z igual a 2. Observe que só temos duas equações que descrevem as superfícies que limitam superiormente e inferiormente o nosso sólido, então vamos ter que encontrar os demais limites. Vamos lembrar como se monta uma integral tripla que calcula o volume de qualquer sólido. Uma aplicação importante para integrais triplas é o cálculo de volumes. O volume de qualquer corpo V igual à integral tripla sobre a região R de 1 dV. Observe que este R em verde, ele descreve o formato do objeto, depois ele vai ter que ser destrinchado nos limites de integração dessa integral tripla para podermos calcular o volume. E o DV descreve qual é a ordem de integração que estamos utilizando nessa integral tripla. Observe que é possível escrever uma integral tripla em diversos sistemas de coordenadas e em várias ordens de integração diferentes. Vamos lembrar algumas ordens de integração e sistemas de coordenadas que são úteis para calcular este volume. A integral tripla que vai calcular o volume em coordenadas cartesianas, x, y e z, é uma integral do tipo v igual à integral com x indo de a, até b, da integral do y indo de uma função g1 de x até y igual a uma função g2 de x, da integral de z igual a uma função f1 de x e y, até z igual a uma função f2 de x e y, da função 1, dz, dy, dx. Essa é uma forma de montar uma integral tripla para o volume em coordenadas cartesianas, utilizando x, y, z. É importante lembrar que você pode permutar essas variáveis z, y e x e construir outras seis formas de calcular integrais triplas para volumes em cartesianas. Se você mudar as coordenadas para outro sistema, por exemplo, o volume em coordenadas cilíndricas, com r, θ e z, vai ser uma outra integral tripla. Vai ser v igual à integral com θ indo de a até b da integral com r indo de g1 de θ até um r igual a um g2 de θ, funções de θ, da integral com z indo de uma função f1 de θ e r até z igual a uma função f2 de θ e r, da mesma função 1, r, dz, dr, dθ. Observe que aqui esse r em vermelho descreve o jacobiano da transformação cartesiano-cilíndrica. Então, ele é importante de ser colocado na hora de montar uma integral tripla em coordenadas cilíndricas. Além desses dois modos, existe também a forma de montagem de integrais triplas em coordenadas esféricas. O volume em coordenadas esféricas, utilizando ρ, θ e φ, vai ficar da seguinte maneira. V é igual a integral com o φ indo de A até B, da integral com θ indo de G1 de φ, até um teta indo a g2 de phi, da integral de rho indo de uma função f1 de phi e teta até rho numa função f2 de phi e teta de 1 rho ao quadrado seno de phi d rho d teta d phi. Essa é uma ordem de integração em coordenadas esféricas, mas qualquer ordem de integração vai precisar do rho ao quadrado seno de phi que está em vermelho como o jacobiano da transformação cartesiano esférica para poder funcionar para o cálculo do volume. No caso do nosso problema, nós estamos trabalhando com um paraboloide e um plano. A melhor sistema de coordenadas para ser utilizado vai ser as coordenadas cilíndricas. Então, vamos tentar representar essa integral tripla com as informações que foram dadas no enunciado e calcular o volume desse objeto. Utilizando as informações do enunciado, nos foi dito que o limite inferior desse corpo é z igual a 2, é a equação de um plano. E o limite superior desse corpo é z mais x² mais y² igual a 11, que é a equação que descreve um paraboloide. Nós vamos tentar utilizar o sistema de coordenadas cilíndricas. Então, o volume em coordenadas cilíndricas, com r, θ e z como variáveis, vai ficar como v igual a integral com θ indo de a até b, da integral com r indo de uma função de θ até outra função de θ, da integral com z indo de uma função de θ e r até outra função de θ e r, da função 1, r, dz, dr, dθ. Observe que os limites que nós conhecemos são z igual a 2, que é a equação que descreve o plano, e ele é o limite inferior. Então, ele pode ser colocado como z igual a uma função que envolve θ e r, já que qualquer constante pode entrar nessa posição. Ela pode funcionar como uma função de θ e r, não há nenhum problema com relação a isso. Porém, o nosso limite superior... Z mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 11 é uma função que envolve x e y, não é uma função que envolve θ e r, como caberia no lugar da integral tripla em coordenadas cilíndricas. Então, nós temos um problema para resolver. O sistema de coordenadas cilíndricas com r, θ e z não vai suportar a equação z mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 11. Então, vamos ter que reescrever esse limite superior para poder montar a integral tripla em coordenadas cilíndricas. Vamos lá. Reescrevendo em coordenadas cilíndricas as informações do enunciado, nós vamos ter o limite inferior, que é z igual a 2, permanecendo igual, já que não existe nenhum x e nenhum y para desaparecer. Agora, o limite superior, que é o nosso z mais x² mais y², Igual a 11, ele tem um problema, porque x mais y variam com relação a x e y e essas variáveis não existem no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, esse elemento x mais y terá que desaparecer, ser substituído. Nós podemos lembrar que a equação que descreve um círculo com centro na origem e raio r qualquer é x mais y igual a r. Essa equação é bastante útil, porque nesse caso vamos poder substituir diretamente o x ao quadrado mais y ao quadrado por r. Ao quadrado. Então, vai ficar da seguinte maneira o nosso limite superior: z mais r ao quadrado igual a 11. Lembrando que esse r ao quadrado veio da substituição de x ao quadrado mais y. Ao quadrado. Então, agora, essa equação só envolve z e r's. ela já é suficiente para entrar no nosso sistema de coordenadas cilíndricas. Mas vamos ter que isolar esse z, então, vamos ficar com z igual a 11 menos r². Então, agora, os nossos limites, que eram z igual a 2 e o novo limite z igual a 11 menos r², Ambos respeitam o sistema de coordenadas cilíndricas. Então, vamos poder montar a integral tripla cilíndrica para o cálculo de volume desse objeto, com r, θ e z, como v igual a integral de um θ indo de a até b, da integral do r indo de uma função de θ até um r numa outra função de θ, g2 no caso, e a integral com os limites z igual a 2, e z igual a 11 menos r ao quadrado da função 1r dz dr dθ. Então, essa integral tripla em coordenadas cilíndricas está com os limites z igual a 2, z igual a 11 menos r ao quadrado corretos para a integral interna. Essa integral interna variando de 2 a 11 menos r ao quadrado de 1r dz, inclusive, já poderia ser calculada se estivéssemos interessados em chegar ao valor dessa integral tripla. Mas falta ainda encontrarmos os limites com relação às variáveis θ e r. Vamos partir para isso. Então, para encontrar esses limites desconhecidos das variáveis r e θ, nós vamos primeiro igualar os limites já conhecidos da variável interna. Temos z igual a 11 menos r² e temos z igual a 2. Igualar esses dois limites significa encontrar qual é a interseção entre essas duas superfícies, o paraboloide e o plano. Encontrar a interseção entre essas duas superfícies vai dizer para nós, no plano xy, qual é a região a qual esse objeto é interno. Então, algebricamente, isso vai nos ajudar a encontrar os limites de r e de θ. Igualando esses elementos, vamos ter 2 igual a 11 menos r². Agora, como queremos isolar o r, vamos tomar esse elemento menos r, trazer para o lado esquerdo da equação, somando, e vamos pegar o elemento 2 e trazer para o lado direito da equação, subtraindo. Vamos ficar com r igual a 11 menos 2. 11 menos 2 é uma operação algébrica cujo resultado é 9. Então, vamos ter r igual a 9. Como r é igual a 9, ele aceita duas possibilidades o nosso r pode ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, ou seja, mais ou menos 3. Então, esse r igual a mais ou menos 3 representa a interseção entre essas duas superfícies, o paraboloide e o plano. Para poder entender melhor, nós podemos fazer um esboço disso no plano XY. Tomando aqui o eixo x e o eixo y, ao descrever r igual a 3, nós vamos ter uma distância do centro sendo 3, já que esse r corresponde ao raio de um círculo ou à distância do centro. Só que não há nenhuma outra limitação com relação aos ângulos. Então, r igual a 3 vai ser descrito por um, uma circunferência completa. Essa circunferência completa vai bater em x igual a 3, em x igual a menos 3, em y igual a 3 em y igual a menos 3. Então, nós temos r igual a 3, sendo equivalente a r igual a menos 3. E ele é o bordo, é o limite da nossa região de integração. Tudo que está com r maior do que 3 está fora da nossa região de integração. Tudo que está com r menor do que 3 está dentro da nossa região de integração. Então, a nossa região de integração vai ser compreendida pela parte interna dessa circunferência, ou seja, pelo círculo com centro na origem e raio 3. Dessa forma, nós podemos também verificar que todos os pontos que estão internos a essa circunferência, desde pontos muito próximos da origem, que vão ter raios muito pequenos, até pontos muito distantes da origem, próximos da borda, que vão ter um raio mais próximo de 3. Podemos ter também ângulos muito pequenos, a partir da medida do eixo x, e podemos ter ângulos muito grandes medidos a partir do eixo x na rotação no sentido anti-horário. Então, os limites da variável r vão ser o r indo de zero até 3, pois esse raio pode ir desde zero, com o ponto que está sobre o sistema de coordenadas, até r igual a 3 em qualquer direção. E os limites da variável θ vão ser, o θ indo de zero até 2π, já que não existe nenhuma restrição com relação à rotação em torno desse eixo x partindo do x positivo. Então, dessa maneira, nós temos os limites com relação a r e θ identificados pela projeção desse objeto no plano xy, que foi possível de ser feita a partir da igualdade entre os dois limites de z. Sabendo os limites de r, de θ e de z, que já tínhamos anteriormente, Vamos sinalizar escrevendo essa integral tripla que calcula o volume do sólido. O nosso anunciado pedia o volume do sólido limitado inferiormente pelo plano z igual a 2 e superiormente pelo paraboloide z mais x² mais y² igual a 11. Nós isolamos os z e reescrevemos em coordenadas cilíndricas e encontramos os limites em coordenadas cilíndricas para z. Depois, igualamos os limites de z em coordenadas cilíndricas e descobrimos que a região de integração é correspondente a um círculo de raio 3. E encontramos, assim, os limites de r de θ. Então, podemos agora, com segurança, escrever a integral tripla cilíndrica em r, teta, e z que calcula o volume deste sólido como sendo v igual à integral com θ indo de zero até 2π, da integral do r indo de zero até 3, da integral com z indo de 2 até 11 menos r², da função 1, r, dz, dr, dθ. Essa é uma integral tripla que calcula o volume desse objeto. Observe que as diferentes cores correspondem aos diferentes limites de integração em cada uma das suas variáveis. A integral em vermelho é a integral interna, ela já pode ser calculada, e o seu resultado ser utilizado como a função para ser calculada na integral em azul. Uma vez calculado o resultado da integral em azul, nós vamos ter uma integral simples em verde para calcular. No próximo vídeo, vamos ter a solução dessa integral tripla por meio do seu cálculo da forma iterada. Esse é mais um vídeo do Calcule Comigo. Eu sou o professor Felipe Reitman e mais exercícios resolvidos de matemática do ensino superior podem ser encontrados em www.calculecomigo.com. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e clique nos vídeos sugeridos abaixo. Assim você vai continuar estudando cálculo comigo. Um abraço até a próxima!